Fui entrando na mata fechada, que encontrei tupinambá, que encontrei tupinambá, que encontrei tupinambá. Fui entrando na mata fechada, que encontrei tupinambá, que encontrei tupinambá. Suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Não desisti, o Filho da Luz, que tem força pra amar. Que tem força para amar, não desiste filho da luz que tem força para amar, que tem força para amar, que tem força para amar, com os pássaros voei, com as flores meditei e unindo um o sol eu vi. Com as flores meditei E o um lindo sol eu me enraiar Foi andando por dentro da mata Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá Foi andando por dentro de mim que encontrei do Pinambá Que encontrei do Pinambá E essa história eu vou contar